Olá, eu me chamo Jéssica Negreiro, sou fonoaudióloga e hoje eu queria deixar algumas dicas para você que é professor de como você cuidar melhor da sua voz, que é o seu instrumento de trabalho. A nossa voz ela é produzida a partir da vibração das pregas vocais, que é uma estrutura que fica aqui na nossa laringe, no nosso pescoço e é composta por músculos. Desta forma, merece aí uma atenção e um cuidado especial, como por exemplo, manter uma boa hidratação. Procure beber aproximadamente 2,5 litros de água por dia para manter uma boa hidratação dos tecidos e um bom funcionamento das pregas vocais. Procure realizar atividades físicas regularmente e ter uma boa noite de sono. É importante também que você mantenha uma alimentação saudável. Evite alimentos gordurosos, apimentados, frituras. Esses alimentos podem causar refluxo e o refluxo pode causar uma inflamação nos tecidos da nossa laringe. Evite fumar ou ingerir bebidas alcoólicas, porque também são prejudiciais para a saúde das nossas pregas vocais. Procure um profissional para orientações sobre exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. É importante que você realize sempre que você for utilizar a sua voz. Procure roupas sempre confortáveis. Evite apertar a área do abdômen, da barriga ou do pescoço. Evite gritar. Caso seja possível, utilize o microfone para amplificar o som da sua voz. Evite também ingerir leite ou derivados antes do uso da voz, para evitar ficar com pigarrinhos ou tosse aí durante o uso da sua voz. Caso você tenha alguma dúvida ou perceba algum desconforto vocal por mais de 15 dias, procure um fonoaudiólogo para uma avaliação.